Vão precisar de tecido à vossa escolha, mais à frente eu vou dizer qual a medida. Régua, tesoura, 56 cm de elástico à vossa escolha, o meu tem a largura de 1 cm, ferro de engomar e máquina de costura. Eu vou ensinar a fazer o molde, foi por isso que não dei as medidas do tecido, ou seja, num papel medem. 50 centímetros de largura com 50 centímetros de altura. De seguida, dobram a meio e novamente a meio. Depois, com uma régua e um lápis, vocês vão medir 25 centímetros. Desta pontinha, para cima, 25 centímetros. Portanto, vou colocar aqui na pontinha 25 centímetros e vou rodando. 25 cm. Vou marcando. Eu fiz com a régua, mas também podem fazer com a fita métrica. É a mesma coisa, colocam aqui os 25, vou rodando a fita métrica. E vão riscando. Já tenho aqui os 25 tracejado e agora vou unir pelo tracejado com o lápis. É só mesmo unir. Depois de unir os pontos, vou recortar pelo tracejado. E o malte é este, de 25 cm. Agora vou recortar o tecido deste tamanho. Podem fazer exatamente igual recortar dobrando, portanto vou dobrar novamente o molde, vou dobrar o tecido também, dobrar novamente a meio, portanto agora esta lateral está dobrada e a parte de baixo também está dobrada, e agora sim junto aqui o molde em cima do tecido, eu vou colocar uma mola para poder cortar, Riscam e cortam. Ou podem cortar diretamente. Eu vou cortar segurando no tecido e no molde. E já temos aqui o tecido recortado. Como podem ver, está aqui os 40 cm. Agora vou à máquina de costura e vou fazer um zig-zag por todo o tecido para não esfriapar. Já fiz o zigue-zague por todo o tecido. O elástico que eu tenho é 56 cm, como eu tinha dito. Mas no final eu vou explicar porque é que é 56 cm. Vocês agora têm que fazer uma dobrinha para meter o elástico. A largura do meu elástico é 1 cm. Por isso vou colocar 1,5 cm. Vou medir 1,5 cm. E vou dobrar por todo. Mas vocês têm que ver se o vosso elástico vai caber nesta dobrinha de 1,5. Um Mas se o vosso elástico for mais largo que 1 um cm, eu tenho que fazer a dobra um pouquinho maior. Portanto, eu agora vou medir 1,5 um por todo e vou dobrar e marcar com um alfinete ou com uma molinha. Portanto, vou fazer a marcação e vou dobrar. Vai marcando e vai dobrando. Já fiz a marcação por todo. Um centímetro e meio. E marquei com as molinhas. Agora vão à máquina de costura. Vão cozer por todo. Exceto num lado qualquer. Vocês vão deixar ficar uma abertura. Mais ou menos aqui uns dois dedos. Para depois meter o elástico. Não esquecendo de rematar início e fim. Já cozi por todo. Às vezes ao cozer é normal que vocês façam umas preguinhas. E a minha abertura está aqui. Agora vou colocar o elástico com o passador de elásticos. Se vocês não tiverem, pode ser um alfinete de bebê. Colocar o elástico. Já coloquei o elástico por todo. E agora estas duas pontinhas... Vou colocar uma em cima da outra e vou cozer aqui, fazer duas costuras, uma de um lado, outra do outro, para ficar bem preso. Assim, duas costurinhas. E agora vou colocar para dentro e fechar a abertura também à máquina. E está finalizado. Agora o elástico, como eu tinha dito, eu vou mostrar. Nem toda a gente tem o mesmo tamanho de cabeça. Por isso, também se for grande demais ou apertado demais, torna-se desconfortável. Por isso, eu vou mostrar. Vou fazer mais ou menos a cabeça, não é? Portanto, aqui é os olhos e aqui, digamos que é a orelha. Portanto, vocês têm que medir a cabeça da pessoa de testa até aqui. Portanto, vai medir aqui assim e dando aqui a volta. O normal é mais ou menos 54, mas dou mais 2 cm para a união. Tenho que medir aqui à volta da cabeça, da testa até a parte de trás, junto à orelha. Também convém que sejam com tecidos 100% algodão para poder ser levado a 60 graus. É muito fácil de fazer espero que tenham gostado. E se gostou, deixe ficar o seu comentário e clique em gosto, que ajuda a crescer o canal. Muito, mas muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo e até breve. Beijinhos!